Olá, boa tarde. Antes então da gente começar, eu gostaria de perguntar se tem alguma irmã que nunca veio no nosso encontro das pérolas, levantar a mão. Então queria desejar a vocês que sejam bem-vindas, que Deus possa falar com todas e com vocês também grandemente. Sejam muito bem-vindas para todos os nossos encontros. Gostaria de orar. Vou pedir para todo mundo fechar os olhos. Bondoso Deus e Pai. Só Tu sabes o que tem no coração de cada uma que aqui hoje veio, Senhor. Só Tu sabes, Pai, a noite que cada uma teve ontem, Senhor. Que o Espírito Santo possa ministrar, Senhor, dentro dos corações de cada uma. Que cada coração venha com uma terra fértil, Pai, para ouvir da Tua palavra, Pai. Que não sou eu aqui, Senhor, mas a Tua palavra, Senhor, através da minha boca, Pai. Eu oro, Senhor, e peço pela vida de cada um, pela família de cada uma que está em casa, Senhor. E que juntas possamos hoje, Senhor, gerar cura neste encontro, Pai. Peço a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia e infinita sabedoria, Senhor. Só Tu sabes como cada uma vai absorver o que vai ser dito hoje, Senhor. Mas que cada uma saia daqui, Senhor, não apenas com uma visita, mas cheia do Espírito Santo, Senhor. Senhor. Para que quando chegar no seu lar, Senhor, na sua casa, nas suas relações, Senhor, possa transbordar aquilo que hoje escutou aqui, Senhor. Oh, Pai amado, nós te agradecemos em cima de todas as nossas falhas e imperfeições, Senhor. Tu nos ama acima de tudo, Pai. Que nós possamos olhar umas às outras e amarmos, Senhor, sem nos julgar, Pai. Em nome de Jesus eu te agradeço, Pai. Amém. Bom, depois de alguns encontros uh, que nós tivemos, nós voltamos, então, nossas, a derrubar as nossas paredes emocionais. Para quem, então, ainda não teve uh, o contato com... A gente usou durante esse ano, nos Pérolas, esse livro. As amigas chegam, a gente... Então, a gente usou esse livro, e a parede de hoje é a parede do isolamento desconectado. Difícil, né? Acho, ontem até liguei para a e falei, Andrea, mas o título que a gente mandou para as nossas amadas irmãs não é o mesmo. Ela disse, é que é um título difícil. Vamos <risos> um deixar superando os limites que fica mais, melhor de entender. Né? Então, vou contar um pouco sobre mim. Uh, eu sou uma pessoa fácil de lidar. Ai, pode sentar, lógico. Desculpa. <risos> mas se quiser ficar de pé... Bom, vou contar um pouco sobre mim, então. Eu sou uma pessoa fácil de lidar. Eu diria, assim, que eu sou uma pessoa ótima de lidar. Assim, relacionamento comigo é maravilhoso, assim, ser minha amiga, né? Diria que eu sou também uma cristã exemplar. Eu oro, eu louvo ao Senhor, eu estou sempre em comunhão com... É incrível, é incrível, eu estou sempre em comunhão com Cristo. Mas sabe em que momento da do meu dia ou da minha vida, eu sou assim quando eu estou sozinha. Quando eu estou isolada do resto do mundo, eu sou essa pessoa que experimenta essa perfeição, que é por ilusão. Porque, porém, essa perfeição seja ah, bela aos olhos de tudo que a gente faz e promete deseja ser quando a gente está sozinha, ela é uma perfeição vazia e cheia de solidão. Quando nós vivemos isolados, nós não somos confrontados. Porque os relacionamentos expõem a gente quem a gente realmente é. E estar disposto a nos vermos através do outro é muito, muito difícil. Porque aquilo que eu enxergo na frente do espelho, como eu estou me enxergando na TV que está passando ali, é muito mais fácil tu te enxergar do que tu te enxergar através do, do olhar do outro. O relacionamento, ele gera mudança, que gera crescimento, que gera amadurecimento, até chegar no ponto em que Deus deseja que a gente seja filho de Deus. Se eu não tiver relacionamentos para me desafiar, eu vou permanecer em negação e vou fazer tudo aquilo que eu achar que é melhor para mim. Afinal, sou só eu, eu vivo em solidão, sou eu que mando nas minhas decisões. Assim, eu acumulo duas grandes coisas, ressentimentos e maus hábitos, até que eles se tornem paredes tão grandes que, a gente, que bloqueiam o nosso potencial e a gente não consegue passar. Eu me isolo e me conecto apenas com a vida solitária. Essa parede que a gente chamou agora no início de vida desconectada, ela é dura de derrubar, impossível de escalar e tão longa que é muito difícil de rodear. Eu, como arquiteta, e outras arquitetas que também estão aqui hoje, a gente sabe que paredes bem construídas são bem difíceis mesmo de, de derrubar. Pessoas que desenvolveram essa vida desconectada, elas raramente veem essa necessidade da mudança. Aceitam essa crença como se fosse fatos irrefutáveis e vivem de acordo com elas. Não querem ver as coisas de uma maneira diferente, acabam perdendo a noção. Por exemplo, o problema mesmo é a família que Deus me colocou, né? Afinal, eu sou ótimo. a minha família que é cheia de problema. Mas se a gente pensa assim, já experimentou olhar pela perspectiva de que Deus te colocou exatamente no núcleo onde tu deve estar? E Deus te colocou exatamente com as pessoas que devem te lapidar para que assim tu chegue no teu potencial completo? É difícil, né? Pensar que Deus sabe de todas as coisas e colocou a gente exatamente no lugar que a gente deveria estar. Deus nos colocou nesse mundo. Ele é um, uniu, um, um mundo único para todos nós, onde a gente precisa entender que o mundo inteiro é feito de relacionamentos. Eu contigo, eu com o marido, com os filhos, com os vizinhos, com a síndica do prédio, com os amigos. Então, o mundo é feito de relacionamentos. Em Gênesis 2:18, vocês não precisam abrir, mas se quiserem anotar, Deus nos diz que não é bom que o homem esteja só, e para isso Deus criou a mulher. Mas eu ainda gosto muito de Eclesiastes 4:9, que eu vou pedir para vocês abrirem para a gente acompanhar e não desmarcar. Na Bíblia Pequena, ela na Bíblia Verde Pequena é na 697. Se alguém quiser me cantar a página da Grande. Para ajudar as irmãs quatro nove, na página novecentos e nove na Bíblia Grande. Bom, amém. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também, se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Mas um só, como se aquentará? Se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão. O cordão de três dobras não se arrebenta com, fa com facilidade. não se arrebenta Uh, com facilidade. Eu ainda gosto da nova versão traduzida internacional, que diz o seguinte, é melhor ter companhia do que estar sozinho. Eu entendo que, em Eclesiastes, ele quer nos colocar sobre relacionamento. Não apenas o relacionamento conjugal, é claro que é maravilhoso estar, quem tem um companheiro, quem está com o esposo, é ótimo ter um relacionamento com o esposo, mas eu creio que Eclesiastes está nos falando como um relacionamento como um todo, relacionamento entre pessoas. Afinal, é melhor ter companhia. Prefiro essa versão porque é melhor tu estar em família, é melhor tu estar em companhia das pessoas que têm amor por ti e que tu as ama. Melhor é ter companhia, melhor é viver em comunhão. Nós chegamos à conclusão que viver não é fácil. Se ler todo o contexto de Eclesiastes, Viver exige luta, confrontamento. Viver é lutar, exige trabalho e exige uma superação diária. Mas se você tem a tendência a viver no seu próprio mundo, sabe que, se mesmo, a gente te mesmo se for colocado no meio de uma grande multidão, ainda se sente sozinho. Olhando para os relacionamentos como se fossem opcionais. Talvez, como é citado no livro, os, uh, olha para os uh, relacionamentos como se fossem opcionais, inspirados nos relacionamentos dos seus pais, dos seus tios, das pessoas que se relacionaram ao teu redor ao longo da tua vida. A infância, a Camila comentou conosco num, numa outra ministração, que é importante para as crianças enxergarem o amor do pai e da mãe que é importante para as crianças enxergarem a relação da mãe com as amigas, do pai com, as, com os amigos. É importante a criança enxergar a saúde que há no relacionamento entre as pessoas, porque nós vivemos de exemplo. E se nos vemos assim em relacionamentos que não são saudáveis, é preciso despertar, porque o ser humano tem a tendência a viver esses exemplos, negativos ou positivos, a gente segue esses exemplos. Claro que existem pessoas que se isolam em resposta a uma rejeição que passaram, ou familiar, ou uma rejeição social, mas escolhem esse isolamento por autoproteção. No exemplo do livro, eu achei bem interessante que tem uma senhora que busca esse pastor que escreve o livro e diz que tem problema em relações com, a, com amizades e que ela passou a fazer um grupo de oração da igreja, que as irmãs convidaram ela, e ela começou a fazer esse grupo de oração. E no grupo de oração, uh, determinado no início estava tudo bem, em determinado tempo pararam de convidar ela para fazer algumas coisas, até que chamaram ela e convidaram ela a se retirar do grupo. E a primeira reação que a gente tem é elas estão todas erradas. Eu estou certo É óbvio. Mas não é óbvio. Né? Quando o pastor coloca ela a enxergar como foram os encontros até ali, ela disse que foi pedido que ela chegasse no horário, ela sempre se atrasava, foi pedido que ela não esquecesse da Bíblia, ela começou, comprou uma Bíblia do tamanho de um caminhão para chamar a atenção das amigas, para zombar da, casa, da, da cara das outras mulheres, que ela minava o espaço onde ela estava, que ela era pesada, que ela falava mal das pessoas, que ela estava sempre correta, que as pessoas estavam sempre erradas. Então, Deus nos chama a uma autoavaliação honesta, o que é difícil, super difícil. Eu sei porque <risos> a autoavaliação confronta a gente diariamente. E se quem tiver e quiser anotar, o livro nos mostra três desconectores muito comuns, que eu acredito que é legal anotar para depois, em casa, num outro momento que for fazer uma meditação, lembrar deles e se analisar. O primeiro deles, que para mim é o mais forte, é a falta de empatia. É a frieza. Nós não temos empatia com a dor do outro. Não é re relevante. Relevante mesmo é como o outro vê a minha dor. Porque, na verdade, eu que sou importante, né? A gente desconsidera o valor do outro. Possivelmente, por, por estarmos muito machucados, a gente quantas vezes já ouviu, nossa, a fulana é fria, né? Contei uma coisa para ela e ela... Olhou para mim e disse, resumindo, né, meu problema. Não sabe por que eu passei? Isso aí não é nada. Mas a gente precisa entender que as, e colocar as pessoas no mesmo nível da gente. Entender que são seres humanos passíveis de erro e de problemas como, os no, como nós. E que, para mim, pode ser que aquele problema seja o maior do mundo. Mas, como para a pessoa, o problema dela também é o maior do mundo. Então, essa frieza é uma das principais. Uh, um principal desconector e, e é a principal uh, brecha que nos leva para a parte do isolamento. O segundo é a resistência. E eu sei que quando eu comentar isso, a gente vai lembrar de muitos amigos e talvez vai lembrar até da gente em determinadas situações de relações. A gente resiste a entrar na vida da pessoa e entender e saber mais dela porque não quer que ela entre na nossa porque a gente tem medo de expor as nossas falhas e que a pessoa nos enxergue como nós realmente somos. E a terceira é a carência. As pessoas que passaram por experimentar uma dor muito contínua por um longo tempo, desenvolvem uma carência tão grande que o outro já não supre. E aí eu me isolo porque o outro não consegue suprir aquilo que eu desejo. Por isso que a autoavaliação precisa ser honesta. Quando a gente se relaciona com as pessoas, nos relacionamos como nós somos ensinados. Se você tem na questão dos relacionamentos, a gente tem que entender que os seres humanos vivem desse exemplo. A Andrea também comentou que ela enxergou um determinado tempo que ter relações saudáveis de amizades, até na criação dos filhos, é muito importante, porque os, os teus filhos não te levam só não levam só a ti como exemplo. Determinado tempo, o pai e a mãe deixam de ser super-heróis né, para os filhos. E em determinado tempo da vida, tu enxerga o pai do amigo também como um exemplo para ti. Então, quem que tu quer por perto de ti para que seja um exemplo para os teus filhos? A gente não pode se isolar do mundo. Como eu comentei, Deus fez esse único mundo para todos nós convivermos nele. A gente precisa, sim, separar e entender o que é mundo e o que é mundano. E aí sim a gente consegue separar e escolher com quem eu quero me relacionar e quem eu quero que os meus filhos vejam que eu estou me relacionando. A gente acaba esquecendo que é esse tipo de relação que a gente deve ter, que são relações saudáveis. Se eu estiver disposta a deixar pessoas honestas e objetivas, a me ajudar a sondar e encontrar a verdade, a gente consegue descobrir os nossos erros no relacionamento. É importante que nós sejamos cooperadores e não líderes. Porque muita gente diz, ah, a amizade é uma, é uma via de duas mãos. Eu só dou o que eu recebo. Mas é importante que a gente seja cooperador disso. É importante que a gente baixe a guarda e mostre quem nós realmente somos para que a pessoa entenda que a gente também quer ver o que ela realmente é. Que é a parte mais difícil, né? Permitir que vejam e entrem no nosso íntimo. A gente pode descobrir que a gente é muito dominante ou muito passivo, exigente ou subserviente. Essa autoavaliação, eu creio que é uma das maiores, assim, é tu entender que tu passa a ser cooperador daquela relação. Assim como é com Deus. Deus coopera. Coopera. Deus. Deus é Deus. Mas Deus permite que a gente coopere na lapidação do outro, como o outro coopera na nossa lapidação diária. né? Se estivermos uh, uh, dispostos, então, a, a, a permitir essa troca, né, a gente vai ver que há uma grande diferença mesmo entre ser líder e entre ser uh, cooperador. Outras pessoas que desejam também conexão, elas estão tão carentes e machucadas que elas afastam o um outro. E eu digo para vocês, em geral, cuidado com as expectativas. Expectativa é uma coisa muito perigosa. Porque a expectativa nada mais é aquilo que eu crio na minha mente sobre a reação que o outro vai ter comigo. Eu, a expectativa é sou eu que estou criando. Eu esqueço às vezes que o outro não está ali para me satisfazer apenas. Ah, eu marquei um chimarrão com quatro amigas. Duas combinaram. Duas disseram que iam e não foram mas eu não sei nem por que, que elas não foram e já estou lá no outro lado dizendo não que elas não vieram. Elas nunca vieram. Ai, sabe, elas duas nunca vêm no chimarrão. É a expectativa que eu gerei que as quatro viriam. Eu não consigo ficar feliz porque duas chegaram e apareceram e estão ali comigo. Eu estou chateada porque as outras duas não vieram. Então, a gente precisa aprender a separar e precisa aprender a lidar com a nossa própria expectativa. Quando nos olhamos de forma objetiva, nós vimos, então, um, um poço sem fundo. Porque a gente, o ser humano é difícil de saciar. A gente sempre quer mais. Material, espiritual, a gente sempre quer mais. Mas eu digo para vocês que os relacionamentos devem ser construídos através de um respeito mútuo. E jamais, nunca, jamais, em cima de medo, vergonha, controle ou desespero. O início de destruição e superação dessa parede é permitir uma relação mais profunda com as pessoas. A chave para solucionar e para superar esse isolamento desconectado é a intimidade. Aí vocês podem imaginar: tá, mas isso é óbvio. Né? Claro que é óbvio, mas a gente ouvir isso, é muito difícil. Porque, como eu comentei no início, em Eclesiastes, melhor é ter companhia do que ser sozinho. É difícil, porque, por que eu vou escolher intimidade se eu escolhi me isolar? Porque o isolamento é o simples fato que separa a pessoa do potencial pleno que Deus esperou, que Deus espera para ela. Deus nos criou para sermos cheios de alegria. Deus nos criou para sermos com relacionamentos cheios de alegria. O relacionamento nos ajuda a ver a verdade sobre nós mesmos ele expande a nossa perspectiva e, a partir do olhar do outro, a gente enxerga uma forma diferente de ver o mundo, de ver as pessoas, de ver as coisas. Se eu estou limitado apenas ao meu olhar, é muito mais fácil, porque aí eu decido ir e vir e o que eu vou fazer e como eu vou pensar sobre aquilo. Mas se eu divido, converso e tenho a minha melhor amiga, é muito diferente a perspectiva do outro quanto a mesma relação. A minha mãe sempre cita que, quando tu está no meio de um grande furacão, de um grande problema, é preciso dar um passo para trás e enxergar ele de fora. E as relações também servem para isso. Quantas vezes a gente precisa de um conselho de um amigo, E a minha mãe também diz, e a Nélsia sempre repete, te aconselha com quem se aconselha com Deus. Então, buscar um conselho inteligente sobre aquela mesma situação é tu olhar o outro, é tu olhar a situação a partir do olhar do outro, que abre a tua perspectiva e abre a tua visão em relação ao mundo. À medida que nos relacionamos com as pessoas que realmente se importam conosco, nós somos expostos às nossas falhas. E aí entra a parte mais difícil, que é começar a fazer os ajustes, pequenos e grandes, em relação a nós mesmos. Nos ajudam a chegar cada vez mais perto do que Deus projetou para gente, que é a plenitude. A dificuldade em criar a intimidade é que nós fomos... Se nós fomos feridos no passado, a intimidade se torna o oposto daquilo que a gente deseja. A gente taxa tudo e todos iguais ao relacionamento que a gente teve. Independente se a amiga que te abandonou, te traiu, o marido que te traiu, te deixou, o pai que abandonou a mãe, a gente tem a tendência a taxar os relacionamentos todos iguais. Só que a gente esquece que as pessoas são totalmente diferentes umas das outras. Pensamos que a maior necessidade é a proteção, mas não é. A nossa nossa necessidade real é um relacionamento seguro que nos ajude a ver o mundo de uma maneira diferente e melhor. Não ignore o seu passado. Trabalha com o teu passado. Aprende que o teu passado não te vitimiza, mas que o teu passado te leva adiante. Entenda que, como uma ferida, um corte, quando eu caio, me machuco, quando a gente criança, às vezes, mais velha, que é o meu caso. A gente cai, se machuca e faz uma ferida. Quando essa ferida ela cura, cicatriza, a gente tem a cicatriz ali ainda. Mas tu olha para ela, lembra do passado e ela não te dói mais. Mas ela tá ali para tu lembrar pelo que tu já passou. E encarar o teu passado e enxergar o teu futuro de uma forma mais sábia é o que a gente aprende a partir das cicatrizes. Peça a Deus que ilumine os olhos do teu coração, para que Deus te ilumine e te mostre aonde que tu precisa mudar e quais são os teus erros em relação aquilo. Claro, existem relações tóxicas. E eu não estou te dizendo que tu tem que entregar o teu coração para aquela amizade ou aquela pessoa tóxica, porque a gente sabe que tem muitas. Mas que tu saiba avaliar se, a, se tu não está colocando todas as pessoas como tóxicas, todas as pessoas como uma mesma uma mesma conotação. Eu creio que, se a gente aprender a, a discernir aquilo que realmente Deus espera para nós e Deus não deseja, que a gente conviva, a gente consiga alcançar essa, essa plenitude. A gente tende a confundir muito o que é direito e o que é certo. Porque, se você cresceu como eu, que tive pais separados, a culpa, na realidade, de todos os meus relacionamentos errados são dos meus pais, né? Porque, afinal, se os meus pais se separaram, é óbvio que as minhas relações todas estão fadadas ao fracasso. Eu tenho o direito de me sentir assim. Ou será que eu estou usando isso de desculpa como uma parede que os meus pais levantaram e essa parede nem pertence a mim? O que a gente precisa é se dar conta que, em algum momento, a gente tem que abrir mão dessa desculpa e entender de que essa foi a escolha dos meus pais. Não foi a minha escolha, foi a escolha dos meus pais entender que eu sou uma pessoa diferente deles. Venho deles, mas sou diferente deles. E é uma escolha que eles fizeram. Faça uma boa troca, abra mão desses falsos direitos. Isso a gente tem de inúmeras, uh, inúmeros exemplos que a gente pode dar, né? mas afinal, o melhor é ter companhia. Então, faça uma troca de sair desse isolamento e ter essa companhia e ter a companhia das pessoas. Infelizmente, não são apenas as experiências de infância, como eu citei. As experiências cristãs, eu digo de religião, religiosidade, que não é o que a gente tem colocado aqui, né? A gente tem falado sobre uma vida cristã livre, né? Cristo, ele não viveu em isolamento. Ele se conectou com todos, com os rejeitados, com os humildes e com quem tinham muitas posses. Tinha ao seu redor um grupo de homens, a quem ele amou, a quem eram cheios de defeitos, e também tinham qualidades, mas ele amou aqueles homens, entregou a vida por eles e por nós, ensinou através deles como tu ter um relacionamento com o outro. Claro, existem ensinamentos errôneos no nome de Jesus, que levam também ao isolamento. A gente pode falar aqui abertamente que a submissão é falsamente ensinada em inúmeras igrejas como as mulheres devem agir em relação aos homens, colocando os homens numa posição em vantagem que lhes dá o direito de olhar para as mulheres como se as mulheres não fossem nada, a pisar nelas e a tratá-las como seres inferiores. Essa distorção produziu muitos casamentos falhos, que produziu muitas crianças com muitos problemas que também tiveram relacionamentos falhos, colocando o homem no topo do relacionamento e a mulher com a sobra. A mulher, ela se vê emparedada em níveis inferiores, mas como a gente vê que onde não há conexão, não há relacionamento, eles acabam culpando a Deus, as mulheres, muitas mulheres acabam culpando a Deus por causa de Efésios 5,22. Vocês não precisam ler, mas eu vou ler rapidinho para vocês. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Isolam esse versículo e se colocam como donos do mundo. Mas esse versículo é facilmente quebrado se a gente coloca ele no contexto e retorna onde diz: sujeitando sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. E no 25 a gente acha o maior equilíbrio da relação humana, que é: maridos, amais a mais a vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então não existe um relacion, não existe relacionamento que não seja construído em cima de respeito mútuo. Ou a gente vai respeitar o outro, marido, amigos, família, mutuamente, ou não existe uma conexão de relacionamento. Desculpa. Tirando isso do, do, do contexto, é muito mais fácil de olhar e de achar desculpas Uh, desculpas que nos levem a nos afastar do que realmente Deus espera da gente Paulo ensina a submissão mútua, se a gente ler todos esse toda essa passagem dos cinco, a gente vai entender o quão grande o amor de Deus é por nós e o, quão, o quanto Deus deseja que a gente se relacione com o outro como Cristo se relacionou com a igreja entendam, se não há mutualidade no relacionamento não há intimidade Portanto, voltando a Eclesiastes, que melhor é ter companhia do que estar sozinho, porque se caírem, um levanta o companheiro. Sozinho, a gente se perde. E se a gente vive de exemplos, de relacionamentos que a gente enxergou ao longo de toda a nossa vida... Eu comentei até no início que a gente, a gente tem a tendência a se inspirar. Eu brinquei até, a Nelson, sempre, para mim, é uma mulher de inspiração, a minha mãe é uma mulher de inspiração, muitas mulheres são. E a gente usa as pessoas como inspiração. A gente também precisa de um molde. Sobe aqui um pouquinho, mãe, para segurar para mim. <risos> Se nós precisamos de um molde, eu uh, vou contar primeiro antes da... Segura o microfone para mim aqui. Eu cheguei na loja em Campo Bom e falei para a moça dos bolos, eu queria um molde de Jesus para fazer bolacha dela. Tu vai fazer bolacha de Jesus? Eu acho eu fui muito direta, né? Não, eu queria sim uma pessoa, uma pessoa dela. Tu vai fazer bolacha de Jesus? entendeu Não conseguia chegar na explicação de que eu queria. Eu preciso de um molde e ela me achou Jesus, tá? Não é, mas para ter a ideia é uma pessoinha. e aí sim eu gostaria que vocês acreditassem então que esse é Jesus, tá? E esse aqui somos nós. Se Deus manda as pessoas para que a gente seja. Ela, vou mostrar como ela veio. Mostrar como ela veio. Veio uma bolinha. Se Deus nos manda assim para a Terra e nos manda as pessoas para que comecem a nos moldar, onde as cicatrizes fazem parte, os relacionamentos fazem parte, a vizinha, a síndica, o filho, o marido, o cachorro, o gato. O gato da vizinha que vem na minha casa, que eu não gosto de gato, não, não sou eu, só... <risos> Mas Deus manda através dos outros para que os outros vão nos lapidando. Mas a gente não pode perder a essência e virar isso aqui, né? Nada a ver, né? Isso que não é uma pessoa. A gente precisa entender que o nosso molde é Jesus, que a gente precisa se moldar através dele. E a partir disso, <risos> e a partir disso que sobra. É o que eu não preciso levar. É a avareza, é a fofoca, é a, as paredes emocionais que a gente já viu até aqui, e as coisas vão sobrando, e quando a gente vai tirando e se livrando das paredes, sobra um molde igual a Jesus. E é aqui que a gente verdadeiramente precisa chegar. Obrigada, mãe. Então, se a gente vive de exemplos, e Jesus é o nosso exemplo... Eu volto a Eclesiastes e acho ele incrível, porque sozinho não temos quem nos levante, sozinho a gente entra em colapso, sozinho, quando a gente precisa de cuidados, a gente não tem ninguém, sozinho a gente se perde e entra no caos. Se alguém quiser se prevalecer contra um, dois resistirão. É preciso viver em comunhão. E isso faz parte da autoavaliação. É preciso sermos moldados por Deus através do outro. Não nega a relação do outro. Sai desse dessa parede, e desse lugar em, em, em, uh, emparedado onde tu te encontra e olha para frente. E, afinal, o cordão de três dobras não se rebenta com facilidade. E por que três? Porque a terceira dobra é Deus. Porque sou eu, você e Deus. Porque sou eu, meu marido e Deus. Sou eu, os meus filhos e Deus. Sou eu, a minha família e Deus, sou eu, os meus amigos, a comunidade e Deus. Porque como somos imperfeitos, a gente pode entrar em conflito com o outro. E é por isso que é tão bom ter Deus. Porque quando eu olho para o outro com a forma como Deus olharia ele, muda tudo. Porque é tão bom ter Deus como árbitro. E para terminar, eu gostaria de falar três versículos, se vocês quiserem anotar. 1 é João 2,10. Aquele que ama o seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Romanos 14,19 Assim, pois, seguimos as coisas da paz e também as da edificação de uns para com os outros. E Efésios 4,2 Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-os uns aos outros em amor. Eu desejo que cada uma de nós saia desse isolamento e construa relações sadias, clamando e louvando ao Senhor, porque é bom viver em companhia. E repito. Porque pode ser que, ao sair desse isolamento, a gente encontre pessoas iguais a nós, cheias de defeitos. Mas, ao abrir o peito, pode ser que a gente se decepcione, mas é melhor correr o risco do que viver sozinho na solidão. Desejo que possamos convocar a Deus para viver conosco o risco do, da relação e sair dessa triste, depressiva e carente solidão. Que Deus abençoe.